Estamos de volta. 28 de abril é o Dia Mundial à Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho. A data é um dos motivos que estão por trás da campanha Abril Verde, que visa chamar a atenção da sociedade para a adoção de medidas que garantam a segurança de todos no ambiente de trabalho. Em Mato Grosso, várias ações já estão sendo desenvolvidas no contexto do movimento. E para falar um pouco mais sobre isso... A gente conversa agora com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui no Estado, Marcel Bianchini Trentin. Muito obrigado por sua participação aqui no programa. Eu que agradeço o convite. Eu começo perguntando, é, ainda há muitos acidentes de trabalho no Brasil? Sim, infelizmente ainda há muitos acidentes de trabalho no Brasil e com vítimas fatais. Né? Os dados que nós temos hoje é, são bem alarmantes. É, nós falamos aí é, no Brasil em cerca de 646 mil acidentes, né, por ano, de 2012 até 2017 e temos 15 mil acidentes fatais nesse período. Né? Então, em acidentes, nós temos aí uma média de um acidente a cada 48 segundos e uma morte a cada três dias. Então, realmente é, é muito alarmante. em Mato Grosso, o cenário é diferente? É, o cenário em Mato Grosso ele, ele não, não, não difere né, desses dados nacionais. Né? Nós temos aí 62 mil, 62 mil acidentes de trabalho por ano, né, e 652 mil acidentes fatais né, no período. Então, é, é um, é um é, ele acompanha esse nacional e, às vezes, tem um, alguns níveis que são superiores àquela média nacional. E o senhor que é do Ministério do Trabalho e acompanha isso mais de perto, quais setores é, da produ é, produtivos têm um número maior de acidentes? Em Mato Grosso, nós temos um, um, um ranking né, de três é, setores que mais acontecem acidentes do trabalho. Em primeiro lugar, o setor de frigoríficos, é, o segundo lugar é o plantio de soja e o terceiro lugar é ambiente hospitalar. Há algum motivo em especial para que esses setores acabam estando na, na dianteira nesse, nessa, nessa estatística? É, a gente sempre... São, são vários motivos, né? Nós temos realmente uma grande quantidade... É, de, de frigoríficos, né? nós temos grande quantidade de plantio de soja E também hospitais, eu acredito que deve manter a média nacional é, Mas a questão que nos alerta bastante é a falta de prevenção nesses locais né? O ambiente frigorífico é já um ambiente muito delicado de se trabalhar É um ambiente artificialmente frio É, é um ambiente com uma movimentação muito grande de gestos para se fazer o trabalho, então são várias especificidades que tem, devem ser observadas né, segundo normas regulamentares e que às vezes são deixadas de lado né? e aí isso consequentemente é, vem os acidentes de trabalho. E a gente precisa lembrar que quando se fala em acidentes de trabalho a vítima não é a única que sofre com isso, né doutor? Não, na verdade é, o acidente de trabalho ele não é bom para ninguém né? não é bom para a vítima que saiu da sua casa né? o trabalhador que saiu da sua casa foi trabalhar com seu meio de sustentação e não voltou para casa né? ou voltou é, com alguma amputação ou com algum tipo de acidente qualquer tipo de acidente de trabalho e, e é ruim para a empresa também né? que que quando acontece o acidente do trabalho ela tem os seus gastos é ruim para a sociedade né? que nós temos um gasto de previdência social muito grande. Né? Nós temos aí de 2012 até 2017 um gasto de 26 bilhões de reais né? com, com esses afastamentos por acidente do trabalho. Aqui é, em Mato Grosso nós temos um gasto também muito grande. É, então é realmente é, a prevenção desses, desse meio ambiente do trabalho ele só tem a, a, a ser bom para todos aqueles que participam disso. né? Quando se fala em reforma trabalhista, que é um assunto muito discutido hoje no Congresso e nacionalmente, é, e se vê esses dados, se entende também a importância um pouco maior também de a, a implementar medidas de segurança, né, doutora? É um É um gasto que a Previdência tem que poderia não estar tendo, né? Sim, é, com certeza. É, é, essa reforma trabalhista ela veio, a gente já discutiu muito é, sobre o tema, né, como ela foi feita. Né, não teve o tempo de maturidade para que fosse feita uma reforma, uma verdadeira reforma, né, e a gente enxerga que, na verdade, o que foi feito foi uma precarização em relação a, a essas relações de trabalho e, com certeza, é, contribui muito para esses números. Né. O senhor comentou há pouco na sua resposta a questão dos prejuízos que o acidente acaba acarretando também para o empregador. Qual que é o papel do empregador no, nessa relação com o empregado? É fornecer IPIs? Como é que ele pode contribuir para que a empresa dele não seja um cenário de um acidente? São, são várias é, etapas a serem cumpridas. Né? Existem os programas de saúde e segurança no trabalho, né? que estão previstos certinho as etapas que devem ser cumpridas nas normas regulamentares. Então, é, com, essa, com esses programas a gente vai ter quais são as medidas, os equipamentos de prevenção coletiva, quais são os equipamentos de proteção individual, é, quais são as dinâmicas a serem é, utilizadas no dia a dia, por exemplo, quando a gente for tratar de ergonomia no trabalho, questões de frigorífico, por exemplo, de aves, né, que a gente tem é, muitas movimentações é, por minuto ali. Né, então essas to, todas essas questões elas devem ser observadas de forma adequada né nós não temos um, um, um programa é, base para todas o, tipo, todos os tipos de atividades cada atividade tem a sua peculiaridade precisa ver em loco né no local certinho é, quais são as necessidades para que previna doença do trabalho para que previna acidente do trabalho então são várias etapas e é claro é, após implementado né isso ele cobrar dos seus empregados que sejam utilizados aqueles equipamentos de proteção individual, que sejam tomados aqueles cuidados. Então assim, é dever do empregador fazer essa fiscalização, é dever do empregado é, ter, absorver essa orientação né, e cumprir é, todas as determinações. Então realmente, é, como em todo meio ambiente, é, são vários fatores, são várias pessoas que fazem com que aquilo dê certo. A segurança, na verdade, é um papel de todos, né? A segurança é um papel de todos. E os dados os estatísticos que o senhor comentou agora há pouco, eles estão disponíveis para a população que nos assiste também consultar se quiser? Sim. Do ano passado para cá, foi criado um Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho. Esse observatório ele foi, ele foi criado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Organização Internacional do Trabalho. Então, todos esses dados que nós falamos aqui eles, eles constam nesse observatório. Nós conseguimos saber, então, é, em cada região, em cada município, quais são os índices em relação à saúde e segurança do trabalho. É, então, é, o Ministério Público do Trabalho reuniu dados da, da, do INSS, reuniu dados do Ministério do Trabalho e Emprego, né? com a quantidade de autos de infração, comunicação de acidente do trabalho, afastamentos, e tudo isso a gente consegue tirar essa base, né? para essa base de informações, até para um critério de, de, de pesquisa, de atuação própria, é, finalística do Ministério Público do Trabalho, então é uma ferramenta muito importante que a gente está é, cada dia comemorando mais. A gente consegue ter ali um raio-x de cada localidade, né, em relação à saúde e segurança do trabalho. O que, onde a gente precisa trabalhar mais, quais são os setores que estão mais precarizados em relação ao tema. É uma fonte de pesquisa, então, para quem desejar, né? O é de... uma fonte de pesquisa. E o endereço a gente coloca aqui na tela para vocês para acessarem depois, se tiver interesse. Voltando para o mote um pouquinho mais da nossa entrevista, doutor, o Abril Verde ele vem então é, com um movimento para chamar a atenção. Né? O senhor poderia contar para a gente o que é o Abril Verde e qual que é o objetivo deste, deste movimento nacional? É, nós temos aí, o Ministério Público do Trabalho começou essa campanha é, forte, já, embora ela já existisse em, outros, em outras instituições, começou no ano passado. E, e o motivo é que nós temos em abril duas datas internacionais relevantes. Né? Nós temos o dia 7 de abril, que é tido pela Organização Mundial da Saúde como dia da saúde. E nós temos o dia 28 de abril, que é aquele dia é, em memória às vítimas de acidente do trabalho. E a cor verde, ela é uma cor internacional internacional, em relação à saúde e segurança do trabalho e também lembra a questão do meio ambiente, né? que a nossa Constituição traz ali, que o meio ambiente do trabalho é uma espécie do meio ambiente, né? então que deve ser preservada e, e ter aquelas medidas de prevenção é, a qualquer tempo. Né? E entre as ações que estão previstas para ocorrerem ao longo deste mês, é, quais são elas? A gente sempre traz ali ah, para tra essa conscientização a iluminação de alguns prédios, né, prédios importantes. Aqui o próprio prédio do, do Tribunal Regional do Trabalho, ele fica iluminado de verde. Né? Nós pedimos toda é, para várias instituições, para vários órgãos, empresas privadas, para que façam essa iluminação. É, o ano passado também nós tivemos é, exposição de foto em alguns shoppings e estamos buscando essa, essa parceria novamente. Lá na Procuradoria Geral do Trabalho, já estão sendo feitos vídeos no YouTube né, que, tem, é, que tem a chamada de você quer virar manchete de TV, você quer virar manchete de, de rádio e tal. E traz né, essa conscientização né, de, de, de dados que a gente vê dia a dia na, na, na TV e ouve na rádio e, e isso você trazendo para a pessoa traz uma conscientização muito interessante. E outras medidas, né, que a gente sempre faz essa esse bate-papo aqui com o tribunal, a gente sempre é, pede, o pessoal ilumina, é, deixa a cor do site verde, nós vimos no, no Tribunal Regional do Trabalho da 23ª já está assim. Então, nós é, é uma conscientização ampla, né, são várias medidas. É um movimento que acaba querendo conscientizar a população da importância, chamar atenção para para este mês e para um, para um problema que acaba atingindo a cidade como um todo, sim, né? Sim, sim, com certeza. E, e e até em relação a esses dados que a gente tem, é, são dados formais, né? No geral, é, isso é até importante lembrar. Nós temos dados formais e temos muitas muitas questões, muitos acidentes que são subnotificados, né? Aqui no estado, por exemplo, a gente tem todas essas essas questões do uso do agrotóxico que tem muita subnotificação até aqueles trabalhos que não são formais e tudo mais. Então essa conscientização, ela, ela vem para trazer é, todas essas necessidades de proteção é, da, dentro da formalidade, dentro da informalidade, para que a gente consiga é, realmente é, evitar que esses acidentes ocorram. Ok. Agradeço a sua participação aqui no programa. E assim terminamos o nosso programa dessa semana. Você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT no YouTube. O endereço aparece aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook e Instagram do TRT e assim ficar por dentro de tudo que acontece na Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigado e até a próxima.